Bem-vindos ao novo evento dos Dias da Casa Sustentável. Tendo em conta o contexto atual, este evento irá ser realizado exclusivamente em direto via Facebook e Instagram da Leroy Merlin. O meu nome é Inês Duarte, sou uma das embaixadoras dos Dias da Casa Sustentável. A sustentabilidade cada vez mais é um interesse de todos. Zelar pelo futuro do nosso planeta depende de cada um de nós e a nossa casa pode contribuir bastante para esse interesse comum. Na Rua Merlin criámos este novo evento para ajudar a tornar a sua casa num lugar mais sustentável. Ao longo destes dois dias, acompanhe a nossa agenda recheada de workshops da casa, brico aulas, demonstrações de produto e também o Repair Café. Os dias da casa sustentável refletem preocupação que a Rua Merlin tem de fazer da sua casa um lugar mais sustentável. Fique com as nossas dicas, ideias e soluções e coloque-as em prática na sua casa. Destacamos a participação especial da Maria Granel e da Zero Waste Lab, que nos vão dar algumas dicas, desde ajudar a planear, a preparar e fazer compras, evitando embalagens de uso único e também aprender a conservar alimentos do nosso frigorífico e dispensa, prolongando o seu tempo de vida. Vão falar também da importância de evitar culturas descartáveis, a de preferir opções reutilizáveis e o quanto podemos poupar o ambiente e na nossa carteira, a fazer mais e a consumir menos a pronto. Destacamos também os workshops da Casa, nos quais vai poder aprender a aproveitar madeiras com o João Peixe, a fazer o restauro do mobiliário com a Guida Santos, a melhorar a eficiência energética com o João Vieira, a fazer compostagem doméstica com a Camila Lucena, a fazer as suas escolhas de poupança ambiental com a Joana Guerra Tadeu e ainda a criar os seus detergentes com a Cristina Correia. Relembro que todas as ações serão transmitidas nas redes sociais Facebook e Instagram da Leroy Merlin, sendo que posteriormente irão ser inseridas no nosso site www.leroymerlin.pt e ao nosso canal de Youtube, para que possa ver e rever quantas vezes forem necessárias. Contamos consigo! para assistir aos dias da casa sustentável.